Olá seja bem vindo a este canal, nesse vídeo eu vou mostrar uma das minhas formas que eu uso para poder mixar os meus beats e para deixar eles mais atraentes, mais ouvível perante alguns ouvintes, aqueles que seguem as músicas que eu faço, eu me chamo Mixmaster, estou aqui para mostrar uma dica bem rápida para quem procura por mixagem de beat principalmente na DAW do Samplitude, que é a DAW que eu mais uso para poder fazer mixagens de beat então se você gosta desse tipo de conteúdo primeiramente antes de eu começar o vídeo peço para você se inscrever e ativar o sino das notificações que assim poderás acompanhar mais conteúdos que eu poderei trazer aqui de grande valia para ti então eu vou começar aqui por mostrar uh, só a gravação sem nenhum efeito mas o projeto já está organizado eu vou poder explicar aqui com mais devagar com mais para vocês poderem entender exatamente o que dá para fazer eh, com mixagem simples Assim nos vossos beats para os beats soarem bem e vocês vão poder perceber assim que eu estiver a, a mexer Então vamos a isso, eu vou colocar o play para vocês perceberem Olá amor, Hoje dia, Prometo fazer um pouco de tudo só para te alegrar Prometo fazer um pouco de tudo só para te alegrar Por isso aproveita Satisfaz as, as suas fantasias Fantasia. Porque hoje é o dia Prometo que não vou a dia Diga o que queres ver Hoje eu vou fazer pra ti Sem uma exceção Diga o que queres bem Hoje eu vou fazer para ti sem Então, isso é uma pequena prévia do que eu vou mixar aqui para vocês perceberem. Primeiramente, o que eu faço? Eu abro o mixer e aqui, onde tudo acontece, é aqui onde vou aplicar todos os efeitos, vou fazer todas as direções das pistas para que assim eu consiga fazer um bom som, então primeiramente o que eu faço eu aplico aqui um gate, gate, o gate é nada menos que o plugin que vai ser responsável por cortar as partes ou cortar os ruídos desnecessários que tem na minha voz nos espaços vazios, né? então eu vou aqui procurar esse nativo do próprio plugin, do próprio programa, vou aplicá-lo aqui e vou subir um pouco o ataque e esse threshold também vou tirar um pouco aqui para o caixa fazer mesmo uma boa limpeza para assim não saírem ruídos desnecessários porque eu não gravo essas músicas aqui em cabines personalizadas, é feito tudo assim em sítios confinados de forma improvisada só para poder gravar. Então vou por aqui, vou solar a voz para vocês poderem ouvir aqui no coro, é esse feito no coro. Diga o que queres babe, hoje eu vou é fazer para ti, sem nenhuma exceção. Diga o que queres babe, hoje eu vou fazer para ti, sem nenhuma exceção. Como pode ver, fez uma mini, uma mini limpeza, não exagerei tanto porque senão acaba de danificando a voz. Vou aplicar o mesmo efeito em todas essas pistas aqui, que são, que são acompanhantes da voz principal do coro. Chover aqui como é que vai sair no total? Diga o que queres, baby. Hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. Diga o que queres, baby. Hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. Como poder ver, reduziu. Depois que eu fazer isso, abro aqui um pequeno compressor que vai me dar um pouco de ganho na voz em relação ao beat. Porque as vozes, eu já controlei os volumes, então quero que as vozes estejam padronizadas e sem que eu tenha que subir todas elas na mesma linha. Né? Então vou usar um compressor, ele vai dar um boost um pouco, vai dar um pequeno boost para que, uh, para que a voz apareça mais na presença do instrumental e tudo sonha mais bem. Então eu uso aqui o plugin da, da Wave, o SSL Pro. Este aqui, SSL compressor vou abrir ele aqui ok então assim assim que eu abrir vou dar o play com, juntamente com o instrumental que é para fazer uma dinâmica muito boa do beat diga o que queres baby hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção diga o que queres baby hoje eu vou fazer para ti De ver o, o beat é um bass, um pouco mais pesado, então com esse compressor eu trouxe o beat mais para cá sem que eu tenha que mexer nos volumes da, da própria voz. Então é isso: toca assim. Diga o que queres ver, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. Diga o que queres ver, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma... depois que eu fazer isso eu acabo aqui criando um um base auxiliar um super base auxiliar que eu uso para aplicar o Reverb né o meu base auxiliar eu vou aqui procurar o Reverb que eu uso é o Vahalla assim assim não sei se é assim que se pronuncia Vahalla vou colocar aqui para nós ouvirmos assim que eu colocar venho para aqui para essa parte onde aparece as pistas auxiliares que eu tenho aqui para eu trabalhar individualmente assim no painel do mix Eu vou clicar aqui em auxiliar 2, que é o auxiliar que eu criei porque já existia outro aí. então Daqui eu vou começar a co aplicar o Reverb sem que o Guide reaja no Reverb. Então, esse, coloquei aqui justamente para que esse Reverb não seja reduzido ou não seja cortado com o Gate que eu usei para retirar alguns ruídos. Então eu apliquei aqui, vou subir, e vou começar e vou solar uma voz para colocar aqui Diga o que queres, babe, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção Diga o que queres, babe, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma excepção Diga o que queres babe, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção Diga o que queres peito, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção Então já apliquei aqui o reverb normal Vou pôr com o beat para ouvir para poder equilibrar Diga o que queres peito hoje eu Vou fazer para ti sem Diga o que queres peito hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção para sem nenhuma yeah. Diga o que queres, baby. Hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. ]once. Diga o que queres, ver Hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. Diga o que queres, baby. Hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção. <reple> então depois que eu fazer isso eu vou aplicar um efeito tsune. um efeito tsune aqui, básico, que é para é, ficar mais adoçante, né? porque a voz é meio assim, então vamos colocar o tsune que é para criar mais brilho como todos nós já sabemos, né? que o tsune é a maravilha dos pits então vou aqui colocar diretamente a minha nota que é aqui para que eu consiga ouvir, vou colocar a primeira voz simplesmente para poder fazer assimilação Diga o que queres babe hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção Diga o que queres babe hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma exceção Então assim já acertei, só vou copiar, vou colocar o mesmo efeito do túnel em todas as outras partes para não ficar muito oscilante Se alguma parte estiver a falhar vou, vou ter que escolher a nota mas para mim, tudo dá certo aqui. Depois vou colocar aqui: diga o que queres ver, hoje eu vou fazer para ti, sem nenhuma exceção. Yeah. Diga o que queres ver, hoje eu vou fazer para ti, sem nenhuma exceção. Como podem ver, é assim que ficou. Acredito que com mais melhorias eu estou a mostrar aqui só a dica de como vocês vão poder aplicar esses efeitos para a música ficar um pouco mais adoçante, né? Então, diga o ver, que hoje eu vou fazer para ti sem exceção. E antes, eu vou colocar aqui um limitador que é para ele poder limitar logo antes e assim eu poderei conseguir controlar mais a música. Colocar o limitador antes mesmo de mexer seria melhor porque assim eu não mato muito o beat. E não coloco também muito volume, porque o beat já está controlado na própria mixagem. Antes de eu fazer a mixagem, é como se fosse uma pré-masterização. Eu deixo assim por enquanto, para depois fazer a masterização completa do beat. E a master eu faço aqui, nessa, nessa pista aqui. Então, como podem ver, vamos lá. Aqui. Diga o que queres ver, hoje eu vou fazer para ti, sem nenhuma exceção. exceção. Que quero esperar, hoje eu vou fazer para ti sem nenhuma não. Não. Existem mais outros parâmetros que eu poderei usar nessa música para, para que esse vídeo não seja longo. Eu vou resumir aqui os efeitos que eu vou aplicar e vocês vão poder já ouvir a música completa aqui neste canal. Vou deixar o link talvez aí na descrição do vídeo ou nos comentários fixados para vocês poderem acessar e ouvir se a música ficou boa Tomei ou não com um todo o trabalho final. Então, eu vou colocar um FabFilter, um equalizador da FabFilter, onde eu vou ter, retirar as frequências que são desnecessárias para essas vozes. E também vou usar um de que vai reduzir os S's que tiverem acesso aqui. E basicamente são esses efeitos simples que eu uso para não poder estragar a minha voz, a minha captação, porque ah, posso dizer que o áudio está minimamente já bom. E assim para que eu não possa colocar efeitos para depois abater esse beat e não soar bem. Então, aqui são esses efeitos que eu vou poder aplicar posteriormente e também vou usar o Ozone 10 ou 8 para poder fazer a mixagem geral do beat, para depois poder lançar. Então, vou aqui mostrar a parte do verso para vocês entenderem também como é que seria. Essa é a prévia né, do, do beat, da, da, da, do verso sem, sem nenhum efeito.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 então eu vou aqui colocar os mesmos efeitos que eu coloquei lá, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que vai ficar, simplesmente vou copiar os efeitos nem né, para minimizar o tempo, vou colocar o mesmo gate, em todas as pistas do verso, e também o mesmo tune, porque a nota é a mesma, E aqui vou aplicar um reverb. Vou entrar aqui, já está no, no auxiliar. Só vou aplicar reverb, né?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 basicamente isso esse foi mais um vídeo espero que vocês gostem e também peço opiniões aí nos comentários sobre o bi sobre esse beat aqui se tá bom ou não se gostaram ou não e é mais ou menos isso valeu Olá, amor.